Olá! Estamos de volta com a nossa websérie Inclusão e Acessibilidade, essa causa também é sua. Eu sou o Marcos Fernandes e a nossa produção é do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, com o um apoio importantíssimo da PROEM, a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. O episódio de hoje é sobre deficiência visual e eu tenho duas convidadas altamente Capacitadas e entendedoras deste tema. Evelise Vasco, agente universitária da nossa universidade, e Eglecie Lippmann, professora do Departamento de Arte, mais conhecida por toda a comunidade como GEGA. Tudo bem, meninas? Tudo, Tudo bem, bem. Que bom, que bom. Me contem, profissionalmente, quem são Evelise Vasco e Eglecie Lippmann? É, eu sou a professora Eglecie, como você já mesmo disse, sou do Departamento de Arte. Sou formada em pedagogia pela Unicentro também, formada em artes pela Faculdade de Artes do Paraná. Estudei fiz um curso chamado Estudos Adicionais pelo Instituto de Educação do Paraná, na área de deficiência visual. E, concomitante minhas atividades da Unicentro, sempre eu desenvolvi um trabalho também na rede estadual do ensino, okay. com na área da deficiência visual, por 31 anos. Muito bem, uma vida! Uma vida! Uma vida! <risos> Evelize, e você? Eu sou Evelise, sou formada em Química aqui pela Universidade, pela Unicentro. É, sou especialista em Atendimento Educacional Especializado e trabalho como agente universitária na Unicentro desde 2010 no Programa de Inclusão e Acessibilidade. Certo. E a partir de 2017 como coordenadora do Programa. Do PIA, né? Do PIA, isso. Muito bem. Eu pergunto para vocês inicialmente. Qual seria um conceito adequado de deficiência visual? Então, é, deficiência visual, são a, o deficiente visual é aquela pessoa com baixa visão ou com cegueira. A cegueira é a perda total da visão em ambos os olhos, que obriga a pessoa a utilizar-se de uma bengala longa para se locomover e do sistema Braille para escrita e leitura que, em conjunto com outras tecnologias, é, permite a pessoa com cegueira participar ativamente e autonomamente da vida em sociedade. É, nesse mesmo é, entendimento, que é a questão legal, uhum, né, a cegueira sim. total, e tem os com baixa visão, que é aquelas pessoas que têm uma perda da acuidade visual, do campo visual. Então, é pessoas que têm, não enxergam nitidamente enxergam com auxílio de lupas, com alteração de caracteres, precisa de um, um, de um aparato técnico para ela se, se orientar no espaço. Então é, é as pessoas com baixa visão. Ok. E uh, em relação ao PIA, Evelisse, você começou se apresentando, né, mencionando o programa que a Universidade mantém. Como é que é o dia a dia do PIA, né, quem compõe a equipe, e aproveitando emendando se alguma pessoa que não está dentro da comunidade da Unicentro né, quiser pleitear, por exemplo, uma vaga no vestibular, Lissi, quiser é, prestar um professor, um docente, né, ou um agente, um técnico queira fazer um teste seletivo, um concurso, como é que eles podem, previamente ao processo seletivo, buscar apoio da universidade? Uh, o programa de inclusão e acessibilidade é um programa de extensão permanente que hoje está vinculado à Coordenadoria de Apoio ao Estudante e que tem como objetivo uh, diminuir ou eliminar barreiras atitudinais, arquitetônicas, metodológicas e comunicacionais é, que pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência, com transtornos, dificuldades de aprendizagem, entre outras é, necessidades, é, possam encontrar dentro da, da universidade, em suas atividades acadêmicas ou profissionais. É... Basta que a pessoa, né, Ivelice, também se identifique junto ao PIA. Sim, exato. Então, é, por exemplo, se a pessoa tiver algum tipo de deficiência ou exigir algum tipo de adaptação é, material para qualquer concurso, o primeiro passo é se identificar para que sejam tomadas as medida, medidas cabíveis, né? Para suprir essa necessidade que ela venha ter naquele concurso, naquele vestibular, enfim... Acho que é isso, né, Evelyn? É, na prática a pessoa pode fazer um requerimento junto a algum dos protocolos da universidade, uhum. é munido de seus documentos pessoais, um laudo atestando a deficiência e solicitar qual apoio ela necessita para fazer o vestibular, o PAC ou mesmo um teste seletivo ou um concurso público que esteja com o edital aberto. Ok, enquanto a gente acompanha aqui na, na nossa tela o endereço do PIA, como né, os canais uhum. de acesso, eu pergunto para vocês, vocês lembram de algum caso, de algum auxílio que, que o Pia, ou que vocês tenham prestado, né, a partir do conhecimento de vocês, que tenha sido, assim, especial para vocês, a, a, alguma situação bem-sucedida, né, que, que de alguém que está dentro da comunidade do Unicentro hoje, que né, em algum momento procurou auxílio? É, eu acho que a, acadêmicos, de uma forma geral, né, é, professores, porque uma, uma questão é... é é do deficiente, né? É, essa adaptação e também existe adaptação metodológica, didático-pedagógica okay. e que o professor no, no, no seu currículo de formação, na sua área, ele não recebeu essa formação e às vezes quando ele encontra um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com algum tipo de transtorno ou distúrbio, é, esse professor não sabe dos procedimentos, então eu participei do, do PIA na sua criação, então naquele momento era muito mais, hoje até essas questões da inclusão são muito comuns, né? A gente sabe que existe um serviço para isso, de, de atendimento e tal. Na época não, então uma coisa assim, uma experiência que eu tive na Unicentro isso. quando entraram os primeiros cegos, é, a gente não tinha, a, a, por exemplo, a adaptação de audiodescrição, não existia ainda impressora braille não existia ainda como adaptar todo esse material em braille Nós montávamos na, na Unicentro o um grupo de ledores. Então era todos aqueles acadêmicos ou professores nos seus horários de atendimentos ou acadêmicos que dispunham de um horário para fazer leitura e a gente gravava essas leituras dos conteúdos, das matérias, para disponibilizar para as pessoas pras cegas. Pessoas. E foi com isso que os primeiros cegos, é, é, acadêmicos cegos dentro da Unicentro, conseguiram dinamizar sua permanência na, na Unicentro naquele momento, aonde a gente, recursos, não tínhamos né, é, quase que nenhum, porque era o início de tudo. Que meu corre, sim, é isso. Não sei, Velize, se você tem é, pontualmente mais alguma coisa mais próxima. Né, é, é, eu gostaria de ressaltar os, os avanços que nós tivemos desde a criação do programa. Uhum. Né? A Iglesi comentou que em, quando criado não se tinha praticamente nenhuma tecnologia para uhum. para o desenvolvimento de material didático. Hoje nós temos impressora Braille nos três campi né, da universidade para produção de material em Braille. Temos também um software... OCR, que é reconhecimento para reconhecimento de caracteres, que facilita muito o nosso trabalho. Né? Com ele a gente digitaliza os materiais, faz a correção e envia para os alunos por e-mail, quando o aluno solicita né, em formato digital acessível ou em, com caractere ampliado. Isso deixa o nosso trabalho muito mais ágil. No início, lá em 2010, quando eu comecei a trabalhar no programa, nós digitávamos livros. Hoje, com esse software, a gente ganha muito tempo na produção desse material, tanto no braille quanto no formato ampliado, quanto no digital acessível. Muito bem, muito obrigado por enquanto. Vocês é, gravaram a, a, algumas demonstrações, né, alguns encaminhamentos de como guiar uma pessoa cega. Vamos acompanhar no vídeo agora. Oi, eu sou a professora Iglesi, tudo bem? Tudo bem, e você? Está precisando de ajuda? Sim. O que, que você precisa? Ah, tá. Então vamos, eu vou ter que guiar. Muito importante ao encontrar uma pessoa com deficiência visual, é, primeiro é isso, é, é pedir, é perguntar o que, que a pessoa precisa. Segundo, não sou eu que vou guiar, que pego na pessoa. Logicamente, eu sou a condutora. Então, você toca no braço da pessoa e ela vai ser guiada né, pelo, teu, pelo teu corpo. Você vai na frente e a pessoa vai atrás. Se nesse trajeto eu tiver uma passagem estreita, digamos, eu precisar passar por uma porta ou a passagem for estreita, eu coloco minha mão para trás, ela entende que tem que ficar atrás de mim para nós duas podermos passar. Ao também descer uma escada ou subir um degrau, ela vai entender por, pelo meu movimento no meu corpo que eu estou subindo ou tá descendo. tem porque ela está atrás de mim, então ela vai saber se... É, o que, que o trajeto que precisa ser feito, né? O movimento que precisa ser feito. Estamos de volta com o episódio de hoje, tratando sobre deficiência visual. Comigo, Evelise Vasco, agente universitária da nossa instituição, e a professora Ignácio Lipman. Pergunto para vocês, meninas, que recomendações nós poderíamos passar? para as pessoas no contato com uma pessoa cega? A primeira recomendação é que a pessoa se apresente, né? Diga seu nome, se identifique é... e em seguida pergunte se ela precisa de algum auxílio. Como? É... Tocando no, no seu ombro, né? No Ca... ombro. No ombro, okay. isso caso ela aceite essa ajuda, uhum. e oferecendo o braço para que ela possa ser, então, guiada. É importante, assim, sempre ao se aproximar uma pessoa cega, você se identificar. É, assim como eu te olho, nesse teu olhar eu estou te tocando, prossego, ou você toca, ou você diz, oi, é o Márcio, é, é, que estou chegando. Outra coisa, bem importante, é de uma questão... Até para professores, quando você tem um aluno, se o seu aluno tem baixa visão, o professor cuida de deixar aquele aluno aonde é, tem muita claridade. E, às vezes, a, a baixa visão dele é decorrente disso, ele não pode ter claridade. Ele tem que ficar no escuro. Então, é importante essa identificação. O que, que você tem? E ter alguma orientação para isso. Você precisa de maior luminosidade, menos. Outra coisa muito importante, as pessoas, e nessa meu contato com pessoas cegas, é, é muito comum, se eu tô aqui com a Evelise você chega e pergunta para mim, ela quer sentar? Ela, não, é deficiente visual, ela não é auditiva. Fala diretamente com a pessoa cega, né? Não tem que ter o um intermediário, não precisa perguntar para quem tá do lado. Então, é bem importante esse contato direto. E o que é mais importante, não precisa gritar. Então, vai falar com a cega, fala muito alto como se ele tivesse algum tipo de deficiência auditiva, né? Então é, é uma questão de sensibilidade e de ver que né, a pessoa não enxerga. E todos os outros é, sentidos são normais e você absolutamente, como você trata todo mundo, você vai tratar alguém sério. E como a Evelise falou, mais importante é perguntar o que, é que ela precisa. Não raro também a gente vê a pessoa se dispondo a ajudar e a pessoa empurra a pessoa, né, a, a, a, a pessoa com deficiência ou ela determina o que a pessoa está precisando como se ela entra no ambiente eu já corro trazer uma cadeira mas ela quer sentar eu perguntei se ela precisa disso então acho que é mais ou menos por aí né Evelise? Sim, é... o ideal é que deixe a pessoa à vontade para ela decidir de que forma será a comunicação é a integração com né, em sala de aula no espaço coletivo, né? ela vai saber dizer se ela prefere sentar, se ela prefere ficar em pé, é, se no caso da pessoa com baixa visão é melhor ficar na claridade, ou num espaço mais sombreado, né? é, porque cada caso é um caso, não existe uma receitinha pronta. Exato. E cuidado muito com a orientação, precisa orientar, é óbvio, a pessoa não enxerga nós tivemos casos dentro da Unicentro de um acadêmico que ele fazia sempre o mesmo trajeto num dado momento fez um, um, um, teve um evento na Unicentro e as livrarias colocaram mesas mas ninguém avisou cego que tinha mesa interrompendo a sua passagem e as pessoas ficavam olhando e não, não cuidavam de auxiliá-lo na hora que ele se dirigia para algum lugar que a gente via que ia bater ao invés de avisá-lo, ele batia e foi um estardalhaço. Ele bateu, ficou muito irritado com aquilo, derrubou mesas, derrubou livros e ficou como ele com um comportamento inadequado, né? Que... E ele ficou muito irritado com isso. Por que, que não me avisaram? Né? Então as pessoas terem essa sensibilidade de dizer, olha, ali na frente tem uma cadeira interrompida. Ou vai e tira a cadeira. Ou avisa que tem um obstáculo naquele momento que está interrompendo... A, a, o trajeto daquela pessoa, questões de sensibilidade que eu penso sensibilidade que coletiva, coletiva não só para um segmento. É, né? Então basta que você oriente. Não não precisa pessoa bater num poste, avisa tem um poste ali na frente e desvia. É, tenha esse movimento de auxiliar, né, uma vez que pela é, deficiência visual ele vai, né, é, pode se machucar, é, é, aquilo é uma barreira, então a gente tem como, assim como a gente elimina a, as barreiras, isso a gente chama de barreira atitudinal, que é a grande barreira do humano. Então a gente quebra, elimina algumas barreiras pedagógicas, é, curriculares, barreiras, é, mas não essa atitudinal que é você antecipar, você facilitar a vida do outro. Ok. No primeiro bloco, a, sobretudo a Evelise comentou sobre algumas dessas é, esses recursos mais recentes, essas tecnologias assistivas. Vamos recuperar um pouquinho isso. Seria possível é, elencar, nominar quais são essas principais tecnologias e, e quais desafios elas ainda podem auxiliar, quais desafios essas, né, esses recursos tecnológicos podem ajudar a superar ou precisam ser superados? Ah, as tecnologias assistivas são todo e qualquer produto ou serviço que possam eliminar ou diminuir as barreiras que as pessoas com deficiência, em geral, encontram no seu dia a dia. No caso da pessoa com deficiência visual, a gente pode citar como as, as mais utilizadas e também as mais acessíveis, até mesmo por questões é, de financeiras, né, de acesso a essas tecnologias, a máquina Braille, que é utilizada, muito utilizada pelas pessoas com cegueira para a escrita, né? para é, desenvolvimento de suas atividades acadêmicas né? é, durante o percurso escolar. Ah, a reglete, a punção e a prancheta, que também né? é um meio ainda mais acessível para a escrita do Braille. Temos também o Soroban que é um, muito parecido com o ábaco, que é utilizado para cálculo. Né? Pro cálculo. É, as lupas, as lupas ópticas, as lupas eletrônicas, que a pessoa com baixa visão utiliza bastante. A bengala, né? que é, é o que os cegos mais utilizam para se locomover. É, o serviço do cão-guia, né? que é um, um sonho de muito cego né? ter um cão-guia ou mesmo o serviço né, prestado pelas aquelas pessoas que se dispõem a nos guiar. Né? E recentemente temos a audiodescrição, que é uma técnica utilizada para a descrição de imagens estáticas, né, que seriam figuras, paisagens ou mesmo gráficos, né, em livros, revistas. E a audiodescrição em si, que seria a descrição de imagens dinâmicas em é, teatros, óperas, musicais, filmes. filmes também, né? que essa é uma das mais recentes tecnologias que para nós, que temos deficiência visual, está é, sendo assim uma grande, um grande auxílio né, para acesso a tanto a cultura, a arte uhum. e ao conhecimento em geral na academia. Certo, obrigado Ivelisse, que outros pontos é importante nós destacarmos nessa relação cotidiana professor-aluno? Então, esse cuidado, eu digo sempre que, retomando a fala anterior, quando a gente tiver sensibilidade, não precisa mais discutir isso. Eu acho que todos os métodos e meios vão se adequando espontaneamente até dentro desse processo. Mas é preciso... Isso que a Evelise falou, o professor vai trabalhar com elementos visuais. Primeiro, ele entender que a pessoa que não tem uma formação psico realizada a partir da imagem visual, né, ele faz por uma imagem tátil, ele percorre outros caminhos, eu preciso fazer uma adequação curricular também. Né? Além desses procedimentos de, o professor se tem baixa visão com antecedência providenciar todo o material, a pessoa com deficiência visual, ou toda pessoa com deficiência, ela tem os mesmos direitos que todos os alunos. Então, a hora que o professor dá um texto para para um, os demais alunos, a pessoa cega ou com baixa visão, ela tem direito a ter esse texto adaptado, adaptado ou em braille ou numa letra ampliada, se é o caso de baixa visão, junto com os demais alunos, o que não acontece. Ainda hoje, apesar de tantos anos e já temos né, uma, uma trajetória de pessoas com deficiência visual no Unicentro, ainda é, é, existe essa reclamação e que não é por incapacidade, por exemplo, do PIA, que, que lida com isso. e Ensina o professor que é, tá encaminhando com antecedência o seu material a ser trabalhado naquela turma para que você faça adaptação na hora que todos que o professor vai distribuir isso numa aula, todos terem acesso àquele, àquele tipo de, de produção. Então... É, existem meios, né? hoje também tem a é linha Braille, né? Linha Braille. Linha Braille, que é um, um super avanço na área, porém, é, é, é como a Eveline falou há pouco, do cão guia que é o sonho, de mas vai ver o valor que está. Uma impressora Braille, uma impressora comum hoje é você paga 600 reais, mil reais, uma impressora Braille. Impressora Braille, Braille 20 mil, 30 mil. Linha Braille. Você tem, em tempo real, acesso à internet, a tudo, a, a, né, todas as informações, mas é um material que custa, hoje tá... É, o preço de uma impressora Braille. Quinze mil, né? É. 15 mil reais. Trinta mil. É, isso é mais simples. Mil. Então é muito caro essas adaptações, assim como a máquina Braille, tem a máquina elétrica também, né? É, coisa que para nós fica só um sonho, é, é, encarece muito... É, Demora muito a terem acesso a isso que minimizaria muito essa, essa grande barreira de informação que a pessoa deficiente tem e para os professores facilitaria também, porque é, é, seria a, a agilização de todo recurso material que o professor precisa para a sua aula. É, mais ainda contamos então com tudo todas essas dificuldades né, que demora essas coisas a, a se tornarem realidade. O que, que o professor faz hoje então, enquanto é, recurso pedagógico é isso. Temos o PIA que dá toda a estrutura é, didático-pedagógica que o professor precisa na, na questão de eliminação de barreiras materiais. E, e o professor ter esse cuidado de antecipar e quando. Veja a dificuldade que é para um cego. Um cego não tem acesso ao cinema. Você chega lá e o filme é legendado. né? Quer dizer, além de, porque ele é cego, ele não vai ter acesso aquele tipo de produção, não. Eu preciso de uma adaptação. É, vamos pensar nos nossos espaços como é, uma exposição lá na, no nosso centro cultural, ou no teatro, um, uma mostra de dança. O cego, se não, tem, não tiver audiodescrição para ele acompanhar, acesso, mais uma é vez possível. ele é lesado. Então, são muitas as práticas que excluem, mas muitas, eu acho que quando tivermos sensibilidade o suficiente para estar de quando, a gente vai estar, já vai estar tendo esse cuidado. Então é uma questão atitudinal, né? que volta a ser na mesma, a mesma questão de, né? do princípio, é atitudinal, é você ter aquela postura de inclusão. Meninas, muito obrigado pelas informações, extremamente valiosas, detalhadas, muito obrigado pelos esclarecimentos técnicos e vocês gravaram também um, um segundo material, um segundo é, vídeo, né, incluído nessa websérie relativo a alguns desses equipamentos, né? Vamos acompanhar aqui no vídeo.